Eu queria compartilhar hoje uma palavra com vocês, I want to share a word with you. Uh, todos os anos eu, eu separo um ou dois domingos para falar sobre esse assunto. Every year I separate about, I schedule around two or, one or two Sundays to talk about this topic. E que é, muito embora eu falo muito em dinheiro, mas esse é sobre finanças. And, I already falo a lot about money, but this one is about finances. diferença, pastor? Is there difference, pastor? <laughs> Mas eu quero que você entenda hoje algo, eu não, uh, o que eu vou falar na realidade é sobre honra. But today to honra. E O nosso título, o nosso tema é uma pergunta. Our title, our theme of the message is a question. Como podemos saber se realmente nós honramos a Deus? How can we know if we truly honor God? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. This Porque você vai entender no decorrer da palavra. Because you'll as we go through the word, Isso é com o propósito de nos fazer pensar. Amen. Fala para a pessoa que está próxima de você. Pense. So, to the next to you and say, think about it. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 6 até o verso 12. Damos boas-vindas a todos também que estejam nos acompanhando online pela internet. All those who are us, uh, over the internet. Que Deus possa trazer o mesmo nível de graça e unção aí onde você estiver. Que Deus possa trazer o mesmo nível de graça e unção. Anointing where you, where you may be. Quando se encontrar Mateus 26, 6 a 12, amém? Mateus 12. Vamos ler. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso, e lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele reclinado à mesa... Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram, para que este desperdício? Pois este bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, diz-lhes, por que morreu? É, pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre o tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Verso 12, ora, derramando ela, este bálsamo, sobre o meu corpo, a fim de preparar-me para a minha sepultura. Ah, eu quero ler ainda João 12, verso 1 até o 7. Então, agora eu quero ir para João 12, John 12, de 1 to 7. João 12, do verso 1 até o 7. João 12, do verso 1 até o 7. Nós ainda vamos ler outros textos, mas. We are going to read other verses as well, but I just want to go through. Veio, pois, Jesus seis dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas, mas Judas, eu vou repetir, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse... Por que não se vendeu esse bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu Jesus, pois, deixa, para o dia da minha preparação para a sepultura, o guardou. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Esses dois textos parecem que são o mesmo texto, mas em realidade não são o mesmo texto. No primeiro texto, Jesus está em Betânia. Be Beth e no segundo texto, Jesus também está em Betânia. Em um lugar, em um dessas passagens, ele está na casa de Simão. Na segunda passagem, ele está em outra casa, muito provavelmente na casa de Lázaro, Marta e Maria. É interessante que, quando ele está na casa de Simão, uma mulher se aproxima dele. Enquanto ele está, diz o texto, com a cabeça reclinada sobre a mesa, e up to Jesus. a e enquanto a cabeça a sobre a cabeça estava sobre a mesa, e a já no outro texto, ele, é, o texto é claro quando diz que Maria, muito provavelmente a irmã de Marta, se aproxima de Jesus. E ela, ele faz muito claro que era Maria, de Marta, que veio Jesus. E ela pega também um, uma libra, aqui especifica uma libra de bálsamo, de nardo puro. E ela pega uma de nardo puro. And she grabs a pint of pure nard. E ela então unge os pés de Jesus. And she anoints his feet. E ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. And she off his feet with her hair. E ela dries E nas duas histórias, a coisa que é similar entre eles é que a reação dos discípulos é a mesma. No primeiro, os discípulos todos ficam indignados, And ficam chateados. One. In the first one, all the disciples get annoyed. E diz que eles, então, fazem uma pergunta, por que esse desperdício? E também, já no outro texto, agora somente Judas faz essa observação. E eles fazem a seguinte pergunta, por que, que não se vendeu esse perfume e deu o dinheiro aos pobres? E depois perguntam, por que eles estavam considerando aquilo um grande desperdício. They were what those women had done to be a great waste. Preste atenção no que eu estou dizendo. So pay attention to what I'm saying. O que eles viram, o que eles presenciaram. What they saw, eles consideraram um grande desperdício they a great waste. Jesus então também tem a mesma reação And so Jesus has the same não incomode essa mulher Don't this woman. porque ela está fazendo isso praticamente me preparando para a minha sepultura this woman is me for my burial. quando nós olhamos também outros textos no Novo Testamento When we look at other in the New Testament, nós vamos ver muito frequentemente que Jesus estava em Betânia We see very often that Jesus was in Bethany. Tudo que Jesus ia fazer, parece que Jesus gostava de passar em Betânia. that everything that Jesus would do, he would like to go through Bethany. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus era amigo de Lázaro, era amigo de Marta, era amigo de Maria. And Jesus E também no primeira, na primeira história diz que Jesus estava na casa de Simão o leproso. And In, uh, in the first passage says that Jesus was at Simon's house, the leper. Muito provavelmente, quase certamente ele não era mais leproso. <laughs> Almost certainly, he was no longer leper at that time. Senão, ninguém estaria perto dele. Else, e muito provavelmente ele convidou Jesus para ir à sua casa. And probably Simon invited Jesus pelo que Jesus fez por ele. Jesus provavelmente o curou de lepra, porque Jesus havia curado muitos leprosos naquela época. Jesus him from Jesus had been at that time. E por que então eu faço uma pergunta? Eu não sei se você já viu isso, se você já se perguntou isso. And so, I don't know if you guys have ever asked yourself the following question. Por que que Jesus gostava tanto de ir a Betânia? Você já pensou nisso? Será que alguém aqui já parou para pensar por que, que o texto mostra que Jesus está em Betânia várias vezes? Do ever, wonder, has everyone, has ever Jesus be in Bethany so A melhor resposta que eu encontrei para essa pergunta é que Jesus era extremamente honrado em Betânia. Jesus Bethany? Se você tivesse que escolher um lugar, uma casa para frequentar, muito provavelmente você não ia escolher uma casa onde as pessoas te desprezam. If you were to choose a house or a place where you would be staying at, you wouldn't choose a place that where Você vai escolher a casa de alguém onde você é muito bem-vindo. Onde, é bem onde as pessoas te respeitam. Where Onde as pessoas te consideram. Onde as pessoas te honram. Não é verdade o que eu estou dizendo? Para mim essa era a resposta. De que Jesus gostava de estar em Betânia. Be e na realidade. Quando nós olhamos para esse texto. Ou para esses dois textos. Nós podemos ver que Jesus está sendo honrado. We can see that Jesus is being honored. Ele foi convidado para uma, um jantar. Um banquete na casa de Simão Leproso. E ele está na mesa. And he's there, sitting at the table. E aqui também ele outra vez. Agora ele está reunido com Lázaro. And in this other passage, he's here with Lazarus. E ele está na mesa. And he's there, sitting at the table. Porque eles queriam honrar Jesus. Because they wanted to honor Jesus. Mas como não fosse suficiente o jantar, but it's as if the Dinner itself wasn't enough. Então algumas pessoas queriam honrar ainda mais Jesus. to honor Jesus even more. E essas mulheres encontraram uma forma de honrar Jesus. Jesus. E a forma que elas encontraram foi de usar esse perfume caríssimo para ungir Jesus. And the way that they found to honor Jesus was anoint Jesus with this eu poderia dizer que Jesus está sendo verdadeiramente honrado nestes lugares. Não podemos dizer isso. Jesus is places, right? Então se você concordou comigo, so if if with me. Você é também há de concordar que se existe verdadeira honra, then you should also agree that there is true honor, Se existe verdadeira honra, também existe a falsa honra. É verdade ou não é verdade? that right? Sim ou não? Estou conversando com vocês, hein? I'm talking to Só you. Só tem vocês aqui na sala. Lembre-se disso. The only here, Os that. outros estão lá na internet, na casa deles ou em outro lugar. Everyone else is on the internet, in então, their homes or somewhere else. Então quando eu falar com vocês é com vocês. But I'm talking to you guys, I'm talking to you. Então eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. E fica com a sua Bíblia aberta, se você puder. And if you could, keep your open. Se você puder usar a Bíblia de papel na igreja, é bom, porque aí as mensagens não te atrapalham né? as WhatsApp, o Facebook, essas outras coisas. Mateus 15. Então, so Mateus 15. versículo 1, verse 1, até o verso de, até o verso 7, until Presta atenção nesse texto. Especialmente para o quesito honra. Especially because it talks about honor. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém e lhe perguntaram: Por que transgredem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele porém respondendo disse-lhes, e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, Jesus continua, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá, mas vós dizeis, qualquer que, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim a oferta ao Senhor, esse modo, esse de modo algum terá de honrar a seu Pai. E assim por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração... Porém está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Até aqui, presta atenção nessa história. Qual é o fator que caracteriza honra nessas três histórias? these A primeira, uma mulher derrama um vaso de perfume na cabeça de Jesus. The first, in the first passage is a woman pours out perfume over Jesus' head. Na segunda, a outra unge os pés de Jesus com um perfume. Passage, and feet. Na terceira história, and in the third story, o que as pessoas faziam? What did people do? They were doing the Bible says, Honra To honor your father and your mother. And here, they figured out a way to not honor their father and their mother. So, what was that way? What was that loophole? In the book of the law, It said the following. If you had a horse, If you had a horse, se você tivesse uma fazenda, if you had a farm, se você tivesse ovelhas, if you had sheep, se você tivesse dinheiro, if you had money, você poderia dedicar tudo isso para Deus. You could dedicate all of these to God. E ninguém mais além do que você e Deus poderia usufruir daquilo. And no one except for you and no one except for you and God could use that. Então eles entendiam o seguinte que então, eles entendiam que se eles tinham alguma coisa material, material para não compartilhar com o pai, to not share with their father, ou com qualquer outra pessoa or da família, any other in the family, mesmo que estivesse passando necessidade, even if they were going eles simplesmente consagravam tudo que eles tinham a Deus. Eles simplesmente consagravam tudo a Deus. E eles, então, não precisavam repartir aquilo com a família. Porque tudo estava consagrado a Deus. Aí Jesus God. diz, Dessa forma, vocês invalidam a lei de Deus. E aí ele, Jesus ele traz uma palavra do profeta Isaías e ele diz... Bem que, bem que Isaías profetizou sobre a, a respeito de vós. And then he brings about a word of, from Isaiah and saying Isaiah was right when he about you. E no verso 8 é o conteúdo da profecia. And then in verse 8, it, it's the context of the, of the prophecy. Ele está dizendo esse povo me honra como com os Lábios. It says, These honor me with their lips. Que é isso? What does that mean? A falsa honra. That means false honor. É a falsa honra aos pais. The false honor to your parents. E às vezes a gente não entende que por que, que Deus mandou honrar os pais. And sometimes you don't understand why God told us to honor our parents. Porque quando você honra o pai, você está honrando a Deus. Because when you honor your parents, you honor God. Lembra que Jesus falou? Quem honra o filho, está fazendo o quê? you remember what you said? If you está honor the honrando, son, pai. you honor the father. Não honra o filho, não está o pai. But those who don't honor the son, huh. do not honor the father. And é Jesus mesmo disse quem amaldiçoar your father, é worthy of death. And this is very serious, because <coughs> in the Bible it says that if you curse your father, you are worthy of death. A honra nessas três histórias. E qual é o fator comuns que traz honra nessas três histórias? Finanças. E eu vou mostrar pra você. E eu vou mostrar pra você. Então, olhe aqui comigo. So, look here with me. Na primeira história, em Mateus 26, versículo 7. Na primeira história, em Mateus 26, verso 7. Lá diz que a mulher derramou um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus, não diz? Diz que a mulher derramou um vaso a Perfume de alabastro Jesus. Head. Você está aí comigo. Se você tiver a sua Bíblia aberta, preste atenção nisso para você ver. E diz que esse perfume era precioso. Isso significa que esse perfume era caro. This perfume was expensive. O próprio Simão que convidou Jesus para oferecer a Ele um jantar gastou dinheiro para poder oferecer Jesus aquele jantar. Even Simon, the leper who invited Jesus, paid a lot so that he could. That for Jesus. Na segunda história, lá em João 12, no versículo 3, diz. And then in that second uh, passage in John 12:3 it says. Diz que Maria tomou uma libra de bálsamo puro de grande preço. It says that Mary took a pint of pure nard. E aqui no versículo 5 de João 12. And here in the third passage that we read here in John 12. Aqui no versículo 5 diz que esse perfume era equivalente ao salário de um ano de uma pessoa. It says that the that the perfume was the equivalent of one year salary for someone. Já na terceira história, and then in the third story, a maneira com que as pessoas tentavam eh, não honrar os seus pais era com todos os seus bens. And the way that in the third story, the way that people would not honor their parents was by not sharing their goods. Todos eles. All of their goods. E é muito importante então que a gente entenda que o, o fator principal aqui é finanças. Quando Jacó saiu fugido da casa do seu pai? Quantos aqui conhecem essa história? Levante a sua mão. Jacó enganou seu irmão Isaú, e tomou-lhe a primogenitura, a bênção da primogenitura. Jacob tricked his brother, Isaú, and tomou uh, a bênção da primogenitura. And took the firstborn blessing. E aí ele então fugindo, ele chega num lugar. And so then when he ran away, he got to a place. E ele então encontra, ele encontra uma pedra, ele faz a pedra de travesseiro e ele dorme naquele lugar. And so then he lays down in the middle of the desert on a rock. And starts to sleep. E ele então tem um sonho onde ali havia uma grande escada posta nos céus até tocar a terra. E ele então vê anjos do Senhor que sobe e desce por aquela escada. E então ele quando acorda, ele faz um voto com Deus. E então quando Makes a vow with God. E ele diz assim: Se o Senhor for comigo nessa viagem, e ele disse: Lord, if you come with me on this trip, e se o Senhor me fizer voltar em paz para a casa do meu pai, and if you help me go back in peace to my father's house, o Senhor será o meu Deus. You Lord will be my God. E essa pedra que eu coloquei aqui como travesseiro, and this stone here that I slept on, ela será, ela vai se chamar Casa de Deus. Will be called the house of God. E de tudo que tu me deres. And that you give me. Ele está falando de finanças. About ele diz: Eu te darei o dízimo. I will give you the tithe. Observe que naquela época ainda não havia a lei de Moisés estabelecendo os dízimos. So, the law of Moses hadn't been e então, mas ele pensa: Como eu posso honrar a Deus? Como eu posso honrar a Deus? Ele será o meu Deus. Will, will my, Essa pedra será a casa de Deus. This house, this esse lugar será a casa de Deus. E eu God. vou dedicar de tudo que eu ganhar, 10% vou entregar para Deus. Earn, 10%, 10 Ou seja, quando você olha esse pacto de Jacó. So when you look at this vow that Jacob made, Você vai observar que o fator finanças nunca pode ficar de fora da honra. You notice that the factor of finances can never be left out of honor. Por que? Se você já fez essa pergunta, eu vou Quero que você faça, se você nunca fez essa pergunta, eu quero que você faça hoje. So why? And if you've never asked yourself this question, I want you to ask it tonight. Por que Deus que, why, não, que não precisa do nosso dinheiro. Why did God, or why does God, who doesn't need our money, ele pede que nós entreguemos dízimos e ofertas? Why does he ask for us to give tithes and offerings? Alguém já fez essa pergunta? Se você já fez essa pergunta, leve para a sua mão. Asked this question to themselves? You have, you Talvez aqui ninguém fez. Algumas pessoas, mas essa é a pergunta que as pessoas mais fazem. Maybe you've never asked this, but This is the that gets asked the most by Ou então já respondem dizendo Deus não precisa do meu dinheiro. Or maybe they even the question by saying, oh, God need my money. E as pessoas quando querem criticar os cristãos porque entregam ofertas e dizem, elas criticam. Você vai lá para dar o seu dinheiro pro pastor? And when people criticize Christians for giving their money and tithes to the church, they say, oh you're just giving money to the pastor. Mas a pergunta permanece. But the question continues, Por que Deus quer que entreguemos dízimos e ofertas? Why does God want to give tithes and offerings? A melhor resposta que eu tenho encontrado, as melhores respostas para essa pergunta, so question, é que através do nosso despreendimento do dinheiro, das finanças. is that because of our lack of, of, our lack of detachment or, Because of our detachment with money é que nós podemos número 1 um, because through our detachment with money we can first mostrar que Deus está acima do dinheiro na nossa vida. We can show that Jesus is above money in our lives. Se eu perguntar para você agora, if you ask if I ask you guys now, você poderia dizer que que o que Deus está acima do dinheiro na sua vida? Could you say that God is above finance in your life, above money é in your life? é para você pensar. That's for you to think about. É através do nosso desprendimento and às finanças, detachment of é, money, é que nós podemos realmente colocar Deus como verdadeiramente nosso Deus. Through this of finances, we can put God as, His rightful place as God. E não o amor, não not, as riquezas, and not just money. É uma das maiores provas de que nós já morremos para a nossa velha natureza. It's one of the easiest ways to tell that we've died to our old nature. E que agora nós vivemos para Deus. And that now we live for God. É também uma forma da nossa fé ser provada. It's also a form of testing our faith. Para saber se nós realmente confiamos em Deus ou não confiamos em Deus. So know if we trust God or not. Como assim, pastor? O que significa, pastor? Se você tiver uma conta para pagar, pagar, uma conta para pagar, uma conta para pagar, e você tem dinheiro para aquela conta, and you have money for that bill, e se você tiver que entregar o seu dízimo e sua oferta, qual que você escolhe? É aí onde eu falo que a sua fé. É provada. É aí que nós realmente sabemos se nós confiamos em Deus ou se nós não confiamos em Deus. Quem de nós cristãos nunca Estivemos numa situação dessa. Which one of us Christians has never been in that situation? Ou talvez nós nos encontramos nessa situação todo mês. Ou talvez nós nos encontremos nessa situação todo mês. Todo mês. E agora? entrego o meu dízimo ou eu pago a conta? Primeiro eu pago a conta, depois eu dou o dízimo, não é? Oh, oh, I have to pay my tithes and offerings or do I have to pay my uh, my Bill. bills here? I'm going to pay my bills first and then worry about my tithes and offerings. Deus proverá ainda falamos assim. God will provide and <laughs> we even say that. Sabe? É por isso que a Bíblia chama a avareza, que é o desejo pelo dinheiro, de idolatria. And that's why the Bible calls greed, which is the love of money, idolatry. Abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. So open your Bible in Colossians, chapter 3. versículo 5. verse 5. Vamos ver o que está escrito aqui. Colossenses 3, verso 5. Colossians 3, verse 5. Olha o que, que diz esse texto. Look what the verse says. Todos encontraram, amém? No find it. Amen. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Em outra tradução diz, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. So it says, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. o que, que, que, que a Bíblia está mandando fazer, irmãos? So what is the Bible us Fazer morrer a sua velha natureza, a minha velha natureza. Put to death your old nature. Isso não é um trabalho de Deus. That's not God's job. Isso não é uma responsabilidade de Deus. That's not God's responsibility. Isso é minha responsabilidade. That's my responsibility. É sua responsabilidade. That's your responsibility. Fazer morrer a sua, a minha velha natureza. <laughs> to put to death Our old nature. Então ele começa a citar quais são as coisas da velha natureza. Então ele começa a citar quais são as coisas da natureza. que eu disse que é uma forma de provar se realmente nós já morremos. Quais são nature? as inclinações carnais? quais so A prostituição. Prostitution. Ou a imoralidade sexual. Or sexual immorality. A impureza. Impurity. Ele está dizendo a paixão. He says lust. E também ele diz a vil concupiscência. And then he says evil desires, que são desejos por coisas que não convêm para nós como servos de Deus. Mas a última coisa nesse verso. O que é? que what ele disse it? que nós precisamos fazer morrer? What is it said that we need to put to death? Não ouvi, irmãos. I didn't hear it. A ganância, greed, a avareza, que é o que? Which is what? Idolatria. Idolatry. Quando você escolhe honrar When you qualquer outra coisa, other thing, que não a Deus, em primeiro lugar, God, você está colocando um ídolo na sua vida. Você não está confiando em Deus. Você Você não está entendendo que você está entendendo o princípio que Deus quer você não está confiando em Deus você não está entendendo o princípio que Deus quer que você aprenda. o princípio que Deus quer que você aprenda. o porque existem pastores que somente apacentam o rebanho por dinheiro. Because there are certain that only talk and only ask of their congregation for money. Mas por incrível que pareça, é um dos ídolos menos reconhecidos pelos cristãos. as As pessoas não admitem que o dinheiro é um ídolo na vida dela. Veja comigo, Provérbios capítulo 3, versículo 9. se encontraram, digo amém. How many found it? Say amen. Olha o que está escrito nesse texto. Look what it says in this verse. Honra ao Senhor com os teus bens. Honor the Lord with your wealth. E com as primícias de toda a tua renda. With the first fruits Provérbios of your crops. 3, 9. 3, 9, honra o Senhor com os teus bens. Wealth, e com as primícias de toda a tua renda. With the first Lembra que eu disse qual era o fator naquelas três histórias que caracterizavam honra? So Eram é as finanças. It's Esse texto de Provérbios 3:9 ele já não faz mais nenhum, nenhum arrodeio. This verse here doesn't make any. It doesn't beat around the bush. Ele vai direto ao ponto. It goes straight to the point. Ele diz, Honra ao Senhor com as tuas finanças. It says, honor God with your finances, com os teus bens, with your wealth, com as de toda a tua renda. with the first fruits of all your revenue. So, I just want to let you guys know that this verse doesn't leave anything. Porque às vezes nós achamos que só só entregar o dízimo já é o suficiente. Sabe, eu já contei muitas vezes a minha experiência aqui na frente muitos irmãos, aqui para muitos irmãos. Mas eu já passei muito aperto financeiro. I've Eu já fui eu, antes de ser muito antes de ser pastor, pastor eu sou cristão. Christian. E eu Passava as mesmas lutas que muitas pessoas passam. I went the same that many go um mês eu entregava o dízimo, outro mês eu não entregava o dízimo. Depois, eu estou apertado agora, eu entrego depois. Aí acumulava um mês, dois meses, aí eu não conseguia mais entregar. E aí depois eu fazia um novo pacto com Deus e agora vai, Senhor. a mesma coisa. And the same thing would happen. Até que um dia eu tomei uma decisão na minha vida e eu disse: "Não, agora vai". Until one day that I made a decision in my life and I said, "Now is gonna be the time." E eu Fui, and I did it. Todo mês. Every e foi assim por anos. Like até que chegou um momento moment que eu comecei a questionar a Deus. When God, Devia o banco. I Eu pagava juros. Eu pagava juros. I, I, I loans. I had I to, I had <laughs> e eu não sobrava dinheiro no meu bolso. And I didn't have any money left. Eu não eu não tinha dinheiro nem para pôr gasolina no carro. I didn't even have money to put gas e in my car. Eu, eu era pastor. And I was a pastor. E eu pastoreava a igreja. And I would pastor my church. E eu dizia: "Deus!" And I would say, "God!" O que está acontecendo comigo? What's going on with me? Um dia Deus falou comigo. And then one day God said to me. Diz por você He said, "Since you do not honor me." Como não said, "God, how do I not honor you?" And God said to me. me How can you honor me? With what's already mine. Como assim, Senhor? What do you mean, Lord? É como se eu tiver, é como se você tivesse tentando me dar de presente o meu carro. meu carro de presente, põe um laço e diz pastor, é um presente para você. You go and Porque Deus disse os dízimos são meus, meu filho. Said, because the tides are mine. Sabe o que a entrega do dízimo faz? Ela somente protege do gafanhoto devorador. They just protect against evil. The devourer. The, the devourer. Sério, Deus. Aí Deus me levou para Provérbios 3, 9. And then God took me to Provérbios 3, 9. Me honra com os teus bens. He said, and it says, honor me with your wealth. Me honra com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabia que a gente às vezes faz igual aos fariseus? a gente dizima do salário, mas não dizima do do estímulos, package. esse aqui foi um extra, esse aqui não precisa dizimar. Ah, esse here. aqui foi hora extra, não precisa dizimar. Oh, this was uh, overtime. I don't have to give o presente do governo, não precisa dizimar. Oh, this was a government handout. I don't have to já salário já tá bom. Sabe o que que a gente acha mais? And you know what we think most? A igreja não precisa. Oh, the church doesn't need it. O que você entrega dízimo para Deus porque você acha que Deus precisa? You think you give tithes to God because He needs it? O dízimo e a oferta têm mais a ver com você do que com Deus. Tithes and offerings have more to do with you than it does with God. É através dele que Deus sabe se você é fiel, se pode ou não confiar alguma coisa na sua mão. It's because of them that God can know whether or not He can trust you with something. Que tem uma carteira, tem vários cartões aqui, tem dinheiro. You have a wallet. It has uh, some money in it, some cards. até aqui. There's even 100 aqui. Será que eu posso entregar essa carteira para você e deixar ela na sua mão? Could I give this wallet to one of you and trust in your hands? Posso. can I? <laughs> Será que eu posso te dar a senha de todos os meus cartões? give you my bank account numbers? E confiar que na hora do aperto você não vai gastar o que é meu. Você sabia que é isso que Deus faz com a gente? That's what God does with us. O seu o seu salário é Deus que te dá. Your salary, God gives you. Ele deixa na sua mão. He gives it to you. E Vamos ver se você vai entregar de volta o que é meu. And he says, <laughs> Let's see if the, if they're gonna give back what's mine. E Deus então falou comigo, falou, olha... And so God to me and he said, Você está igual os fariseus. You're just like the Você consagra o Senhor só para não compartilhar. Você consagra coisas Senhor só para não compartilhar. coisas ao Senhor só para não compartilhar. Olha, them. volta comigo nas histórias. Então, vamos voltar para as histórias. Você teria coragem de pegar um perfume... Would que demoraria have, um ano para comprar e despejar nas, da cabeça de Jesus. Would you have the courage to get perfume that cost doesn't want what's left over? De, olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Well, I'm ask you guys a question. Eu vou te convidar você para comer na minha casa. I'm gonna invite you to come é. eat at my house. E aí eu vou eu vou antes de você chegar eu vou comer. And before you get there I'm gonna eat. Atenção, vou comer. I'm gonna eat Antes de você chegar. Before you get there. Quando você chegar, and when you get there, eu vou servir para você o resto que eu deixei no prato. I'm just gonna give you whatever I didn't eat off of my plate. <laughs> que que você, que, quem gostaria de almoçar na minha casa assim? Who would like, to, Who would like to have lunch with me if that was the case? Eu vou comer a picanha, eu vou deixar só aquela gordura que o pessoal mais gosta. I'm gonna eat a nice I'm gonna <laughs> the quem vai na minha casa? Who's gonna come here at my house? E vai se sentir honrado? And who's gonna feel honored by that? É assim que a gente honra? Is that how we honor people? Como que é então? Me ensina. How is it then? A gente convida a pessoa. We invite the person. A gente prepara a comida. We prepare. Coloca na food. mesa. We put it out on the table. E a gente corre e se serve primeiro. And then we go <laughs> and we serve ourselves first. Não. No. Ou você fica fazendo conta de quanto a pessoa come na sua casa. Ih, olha lá, ele encheu demais o prato. Whoa, they much on their plate. Você devia ter guardado um pouco oh, na I geladeira para depois a gente comer. Eu deveria ter isso para mim na geladeira antes. Isso é honra? Is that honor? Isso não é honra, irmãos. No. E a gente faz isso com Deus. And we do this with God. Porque a gente só oferta se sobrar. Porque só tides if it's what's left over. God doesn't like to eat leftovers. Ah não, pastor. Olha. Eu vou mostrar uma coisa para você. I want to show you guys something. Abra sua Bíblia. Open your Bibles. Marcos capítulo 12. In Mark chapter 12. A partir do versículo 41. Marcos 12. Mark 12. Ok? Quantos estão entendendo? How many people are understanding? Acharam o texto? Find it? Marcos 12, Mark 12, verso 41. Verse 41. Jesus foi para perto da caixa das ofertas no templo e sentou-se para observar as pessoas colocando seu dinheiro na caixa. Muitas pessoas ricas colocaram muito dinheiro. Pode ler, se você quiser. Jesus se sentiu ao lugar onde as ofertas foram colocadas e watch the crowd put their money into the temple. Many rich people threw in large amounts. Aqui a caixa. So here's the, the, box, the okay. e está aqui. It's right here. O que Jesus fez? So what did Jesus, do? Jesus se sentou do lado do, da caixa. He sat down right next to the, to the box. Olha só. Aí tá a caixa no templo. Jesus entra no templo. So the offering box is in the temple and Jesus gets into the temple. Jesus and he sat right next to it. And he just kept watching it. A a and people began to bring their offerings. Jesus a olhar. And just began to look. o pastor fazer isso, Imagine What? Pastor Lamarcus doing this. How, é se How would you guys feel? Pastor this pastor is crazy. Uh, Deixa eu ver como é que eu faço. Estou vendo que ele está olhando. Um, Deixa eu ver se não tem uma nota maior aqui. Porque né <laughs> Se eu colocar essa nota de um dólar aqui, meu Deus do céu. Porque se eu só devo um oh my God! Irmãos, olha o que Jesus fez. So look what Jesus did. Isso para mim é um absurdo, não é? This is crazy Vamos to ser me. sinceros. Let's be honest. eu não é? Right? Aonde que você já foi numa igreja dar oferta e, e o pastor fica lá? Só isso, Evaldo. Não. Não. No. Aí o texto diz, muitas pessoas ricas colocaram muito dinheiro. Presta atenção. But pay então uma viúva pobre chegou e colocou duas moedinhas de pouco valor. But a poor widow came and put two very small copper coins. Jesus chamou seus Agora Jesus vai fazer fofoca. And so then Jesus calls his disciples. Now Jesus is going to be gossiping. So pay attention. No bom sentido, é claro. In a good way. In a good way. I you. He says, "Truly, I tell you." Essa viúva, this poor widow. Ela deu mais do que todas as outras pessoas. Put more into the than Sério? All como é que o senhor sabe disso, Jesus? Really, Lord? How do you know that, Jesus? Ah, eu estava olhando quanto cada um deu. Oh, I was what gave. E como o senhor sabe que ela deu mais? Ela e, não é viúva? E como você sabe que ela deu mais? por quê? Pois eles deram uma parte pequena do que sobrou. Eles todos deram fora da sua O que mas ela, da sua pobreza, Batí deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Out of her poverty, hmm. put in everything all she had to live on. Wow, wow. Eu não sei você, mas eu acho wow. I don't know about you guys, but Sabe wow. o que Jesus está dizendo? You not know is the Não é o valor numérico que é importante. It's not important the numeric value, mas é o que a oferta significa para você. But it's important what the tithe means to you what the offering means É o que a oferta significa para você. It's what the offering means to. you. que vai, faz que vai significar para Deus. That's going to change what it, what it means to God. É que vai mudar como Deus te vê. That's going to change how God sees you. Está entendendo isso? Do you understand what I'm saying? E sabe o que como é o nome disso? Do you know what, this, what the name for this is? É honra. It's honor. Honra. Honor. A única forma que você... Uma das únicas formas que você tem de honrar a Deus... É como você vê a oferta. É Não é o dízimo. It's not the tithe. O dízimo é fidelidade. The tithe is about fidelidade. A oferta é honra. E a oferta é sobre honra. Deus disse para mim, você só me honra a metade. God said, "You only honor me. You only half honor me." Sabe por quê, Do you know why? Você me, me o que é meu. Because you give back to me what's mine, Mas você nunca é but you never give any offerings to me. Eu nunca estou na frente das suas contas. I'm never at the forefront Uf. of your expenses, Seus bills. of your bills. Ah, yes, é, Senhor Pois então isso agora vai mudar. Yeah, Lord, then that's going to change now. Aí Pastor Lamarkes começou a entregar dísmo e mais oferta de primícias. E so então, Pastor Lamarkes began to give his tithes and his offerings, his first fruit offerings. Aí, em um ano, e então, em um ano, eu tinha pago todo o banco, não devia mais o banco. I paid off all my debts to the bank. Não juros mais. No more interest não mais devorador na minha vida. No more in my life. Deus começou a acrescentar. God began to build, to add on. Provérbios 3:10. E se encherão os teus celeiros. Uh. E transbordarão de mosto os teus lagares. E and, uh, uh. and your barns will overflow with grain. Olha que coisa interessante. Quantos aqui já participaram de amigo secreto Secret Secret... Quantos? Quantos? Ok. Quantos gostam de participar de Amigos secreto like Secret Tem gente que tá meio traumatizada. Né? <laughs> Por quê? Why? Porque sabe aquele? Você tirou uma pessoa tão especial, ai, era quem eu queria. Drew someone, you drew someone that you really liked. Aí você compra um presente. Eu vou dar um iPhone para essa pessoa. E você pensa, oh, eu vou dar um iPhone para essa pessoa. Pastor merece. Oh, o pastor merece. Aí você vai todo feliz na expectativa de que você vai ganhar algo equivalente. E então você pensa que oh, eu vou ganhar algo de igual valor. Quantos já ganharam um sabonete de amigo secreto? How many people have gotten soap for their Secret Santa gift? <laughs> Eu já ganhei, irmãos, é decepcionante. Eu got it and it's so disappointing. <laughs> sabe que todo mês a gente brinca de amigo secreto com Deus? Você you sabe know that every every month we pl we play secret Santa with God? <laughs> Só que você sempre dá o sabonete. Except você the o que sempre dá the soap, the bar de soap. Ou então você Deus nunca sabe o que você vai dar. Claro que Deus sabe, porque Ele sabe todas as coisas. God never knows what you're give. I mean, He knows everything, mas é mais ou menos assim. But it's kind of like that. A gente vai o amigo secreto, we go to Secret Santa, dando um sabonete, esperando ganhar um iPhone. Giving soap, <risos> expecting to get an iPhone back. A gente faz isso com Deus. And we do with God. A gente dá uma oferta de um dólar, esperando que Deus vai acrescentar. 100 mil vezes mais. We give um dollar to God, expecting a Deus times, 100 mil vezes times that. <laughs> Desculpa, eu achei muito engraçado só por isso. Né? Sorry, I that was really funny. Mas é sério, gente. But seriously, guys. Gente, a questão não é numérica. The question isn't about numeric value. A questão é que Deus sabe quando nós estamos dando do que sobra. But it matters, because, but it's about Since, but God knows what is quando left nós, over. Quando nós estamos dando da sobra. But God knows when we're giving what's left over. Thank you. <laughs> And in reality, como nós vamos resolver isso? how are we going to fix this? Colocando Deus em primeiro lugar. Putting God in first place. Mas como, pastor? How God? How pastor? Quando você recebe seu salário, seu dinheiro, when you receive your salary, your money, Primeira coisa que primeira coisa você tem que fazer. A primeira do, coisa do, é entregar o que é de Deus, que é o seu dízimo. Para não correr o risco de não honrar Deus, so of God, prepare uma oferta de primícias para Deus. Também prepare uma oferta de e entrega junto com o dízimo. estou falando para vocês. Eu não gosto de me expor dessa forma, mas é o que eu faço. Like this, porque, this I porque foi a maneira que eu achei de não ser enganado. Sabe por quê? Do you know why? Porque se você deixar para depois, aparece alguma coisa. E você corre aquela tentação. Eu honro a Deus ou eu pago a minha conta. always run that risk of, oh, am I going to be paying my bills or am I going to be paying my tithe? Mas quando você honra a Deus, when you honor God, você diz para Deus quem Deus é para você. Tell God, who God is to you. Você está colocando a velha natureza debaixo dos seus pés. You're putting your old nature your feet. Oh, morre Die. velha natureza. Morre velha natureza. It to die, to be put to death. Porque essa natureza velha, ela é terrível. Depois de 40 anos de cristão, ela quer se levantar. Mas esse, olha, quando eu quando eu ganhava mil, era fácil dar o dízimo, era fácil dar uma oferta. Agora que eu ganho 50 mil, não dá mais. Oh, when I only earned $1000, thousand dollars, it was so easy to give an offering, but now that I earn $50,000? No, I can't do it. Sabe por quê? Do you know why? Você já viu algo muito interessante nos ricos? I've ever noticed something with wealthy people. Qual é a característica mais comum nos ricos? What's the most common characteristic among wealthy people? arrogância, arrogance. Mas quando você encontra um rico humilde, qual é find, qual é a característica comum no rico? O wealthy person, what's the one characteristic I notice with them?: They're é generoso. It's that they're generous.: Right? É, é verdade,: right? Or você não conhece ninguém que é rico? Or do you guys not know anyone who's wealthy?: Because I met a wealthy man. Rico. He was wealthy but generous. Ele mandou um presente para uma pessoa e eu fui o correio, né? Someone, e né? não tinha envelope, não tinha nada, né? There was no envelope, there was nothing. E eu caí na tentação de olhar, né? E uma tentação de olhar o Só um cheque. Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, oh. Como pode? Yeah. Generosidade. Generosidade. Sabe quem Deus mais abençoa? Do you know who God blesses the most? A alma generosa, diz a Bíblia, the generous soul will prosper, says the Bible. And I could stop, And I could talk more about Solomon, but I'm going to stop now so that we can get rid of, we can leave to get behind the smell. Mas, o que eu quero dizer sobre isso what I want to say about this, é que se nós queremos honrar a Deus if we want to honor God, é através das finanças finances, que nós mostramos que nós mostramos. Deus não quer saber se você é rico ou se você é pobre. God care if you're rich or if you're poor. Deus não quer saber se você está apertado ou se você não está apertado. Se você está aberto em dinheiro ou se você não está. Mas ele conhece quem honra. But God knows who ele yeah. tem uma promessa para quem é fiel. E a sua promessa diz, Eu honro aos que me honram. I will honor those who honor me. Mas os que me desprezam but, serão desprezados. But those who me, I will, those who dishonor me I will dishonor. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te pedimos. Ensina-nos o princípio da honra, Senhor. Teach us the principle of honor. Oh, meu Deus, falho nós somos. Lord, we are so valuable. Mas eu te peço, Senhor. But I ask you, Lord. Nós somos pequenos, poucos, e como disse Davi, we are small and needy, Lord. Mas o Senhor but, é quem cuida de nós. but you, Lord, take care of us. A nos oportunidades de te honrar cada dia. Give us the opportunity to honor you every day. Que essa palavra seja uma semente do Espírito Santo na vida da tua igreja. And that this word may be a seat of the Holy Spirit in your church. Que produza muitos frutos na vida dos irmãos. Which produces many fruits in the lives of your Em nome of your children. de Jesus. In Jesus. Amém. Amen. Amen. Abraçando Quem é Esse que vem Nos constrangendo Com o olhar Ele é tão sábio Ensina em amor Ele é tão manso Cuida dos corações Vem os abraçando. Quem é esse que vem os constrangendo? Olhar, ele é tão sábio. Ensinar. orar por você hoje I want to Eu sei que muitas pessoas lutam many people fight. querem ser fiéis a Deus mas às vezes não consegue vencer But sometimes they can overcome Eu quero orar por você so you Não precisa vir à frente you don't have to come up to the front mas eu quero que, se você sente que você é uma pessoa que luta nessa área. Mas eu quero, se você é uma pessoa que sente que eles lutam e que lutam nessa área. Eu vou orar para Deus libertar você. Eu quero orar para que Deus possa te libertar. E você e Deus sabem. Só você e Deus sabem. Quando nós cantamos essa canção, diz Ele nos libertar observa in the song it says that he watches us ele sabe que o esperamos he knows that we're waiting for him ele vê o teu coração querido. sees your heart. você não precisa fazer bonito para ninguém you don't have to do anything for anyone else mas a sua libertação but your freedom só depende de você only depends on you. Então se você quer receber essa libertação Abra teu coração Se alguém durante essa oração ainda quer vir e depositar a sua oferta Pode vir, não tem problema, tá gente? Esse momento é um momento que faz parte do nosso culto para Deus Esse momento é parte do nosso serviço a Deus isso, Isso é adoração a Deus. This act of and is a worship to God. Então não tenha medo e nem vergonha. Vamos orar. Senhor, nós oramos agora, Senhor. Pela Pela vida da tua igreja. For the life of your church, pelos teus filhos que lutam, Senhor. teus filhos que lutam, Senhor por aqueles que pensam que entregar dízimos e ofertas é um desperdício Senhor Senhor quebra agora o jugo do velho homem quebra agora Senhor toda a cadeia do velho homem, da carne e toda a cadeia maligna, todo engano de satanás e qualquer deception from the enemy from Satan. Para que sejamos libertos, Senhor. That we may be free. Proclame libertação, pois o Senhor veio proclamar libertação aos cativos. Proclaim freedom, Lord, because you came to proclaim freedom. E dê, Senhor, o cumprimento da tua palavra sobre a vida dos teus servos, Pai. And fulfill your word over the life of your servants, Desenrola, desembaraça a vida financeira daqueles que estão presos, Senhor. Lord, free the financial life of those who are imprisoned, Lord. Quebra, Senhor, break down, Lord, todas as cadeias, all chains. Liberta, Pai, and free, Lord, e abençoa teu povo, and bless your people. Muito obrigado, Deus. Thank you, Lord, pela tua palavra pelo Teu cuidado And for your service. pelo Teu Espírito for your spirit. em nome de Jesus. In the name of Jesus Pai, dê uma semana abençoada para o Teu povo Lord, give a blessed week to your people. cheia de vitória Full of victory. cura, Pai, agora os que estão doentes de Lord, coronavírus heal those who are sick with coronavirus, Lord. os que estão doentes de coronavírus, de outras enfermidades And those who are sick with other Lord. os que estão com sequelas desse vírus senhor effects, effects virus, os que estão nos hospitais estão entubados com... em nome de Jesus pai sopra vida deus Breathe the breath of life. Pai, eu te Peço agora também que salve os familiares dos irmãos, Deus. And Lord I also want to ask for salvation for their brothers families, Lord. Seus filhos, suas filhas, for their children, Lord. Os filhos dos seus filhos, for their grandchildren. Por todos os nossos familiares, Deus. For all of our family members. Lord. Em nome de Jesus. o amor de Deus, Pai. Comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, Jesus Seja Christ. com os filhos de Deus hoje e para todos Maybe sempre. All God, and todos juntos dizemos. And we all said, Amém. Amém. Deus abençoe irmãos. God Vamos terminar cantando essa canção. Deus te abençoe e